iniciando aqui mais uma live de quinta-feira, então meus tubarões minhas tubaroas, muito boa noite nossa galera lá, nossa comunidade lá do, do Japão, bom dia, né? Deixa eu ver aqui se tem tubarão na área Antonieta, boa noite, bom dia Japão, Silvana, bom dia direto do Japão, Angelita, é, Bruna Lenfers, nossa grande Bruninha, Rogério, boa noite Eliane Leifer, nossa general, boa noite, boa noite, boa noite Muito feliz, Ivani Tem tubarão na área aí? Bota o tubarãozinho aí que quero ver se tem tubarão na área Tô muito feliz, estou muito animado com tudo que a gente está construindo Então, hoje vai ser incrível, tá? Quero trazer uma super novidade para quem estiver aqui atento ou atenta Deixa eu... Simone Pens, boa noite, Kátia Moraes, boa noite, Reginaldo, boa noite, Soninha, Wellington Costa, boa noite, Capacheco, querida Reginaldo, Mônica, boa noite, grande Mônica, que legal que é a gente poder estar juntos, a Mônica, que tem acompanhado as lives, né, Mônica? É... Ah, agradecendo a Kai. Mônica, presta atenção aqui, que eu acho que você vai, vai gostar do que você vai ver hoje, tá? Eu vou trazer... Boa noite, querida Neiva, nossa rainha do Reels. Eu vou mostrar aqui para vocês, de uma forma bem simples, tá? É uma possibilidade de ganho financeiro é, alto, tá? Uh, no mercado que mais cresce, o marketing digital é um mercado que movimenta né, bilhões já no mundo todo, né? E é um mercado que não tem volta, tá? Mas é um mercado, Jane Souza, a minha que mora aqui em Balneário comigo, querida, tem uma história incrível. Bom dia, Japão! É, é um mercado incrível, tá? É, Mônica Girardi. Uh, e deixa eu te falar esse mercado ele cresce muito e ele está se profissionalizando que é muito bom só que tem tanta coisa legal né tanta coisa boa tanta coisa fácil de fazer e o maior problema hoje é das pessoas né nesse mercado não é a falta de ferramenta não é a falta de conhecimento tá é porque o conteúdo ele tem muito conteúdo aqui na internet né ferramentas existem milhares centenas centenas todos os dias tem uma nova é o grande problema aqui, Mônica, e quem está acompanhando a gente aqui, é, é, muitas vezes é a falta de direção, tá? Falta de direção, uh, mas não é, uh, não é um problema, vamos, vamos dizer assim, cair numa armadilha da falta de direcionamento na internet muito fácil, porque tem muita promessa, né? Muita promessa de, de ganhos fáceis uh, e rápidos, e realmente dá para ter ganho financeiro rápido e fácil na internet, dá, eu não vou negar, dá, né? se comparado, por exemplo, com uma faculdade que a gente estuda, né? eu me formei lá há cinco anos, faz uma pós-graduação, depois vai pedir emprego ou vai abrir um negócio, a internet é uma velocidade supersônica, né? dá para ganhar dinheiro hoje, dá para ganhar dinheiro amanhã, dá para ganhar dinheiro na hora que quiser na internet. Né? Só que é, é muita promessa, e muitas pessoas que prometem esse dinheiro fácil e rápido, às vezes elas... É, o mesmo direcionamento, a mesma estratégia que elas utilizam, muitas vezes não são aplicáveis. Então, esse direcionamento que elas dão, às vezes não, não é um direcionamento eficiente para a pessoa que está ali iniciando, entende? Porque quando a pessoa compra lá um curso lá de 3 mil reais, 5 mil reais, Mônica Girardi e galera que está aqui nova, se você comprar um curso de 3 mil, de 10 mil, de 5 mil, de 50 mil, ou de repente, talvez até gratuito, Entenda que a estratégia, ela vai ser sempre a mesma de vendas, tá? Aliás, vendas, ela a venda vai mudar quando o cérebro da pessoa mudar, ele não, não muda, né? Então, tem um processo aí, né? E esse é sempre o mesmo, o que muda muitas vezes é... Por que uma pessoa paga 20, 30 mil reais num curso, 5 mil, e, e, e, o, mesmo, e a mesma, o mesmo conteúdo e a mesma estratégia tem tem gratuita e essa pessoa não consegue nem pagando um de três, de cinco ou de forma gratuita. É o direcionamento que vai fazer a diferença, tá? Eu vou mostrar aqui uma oportunidade para vocês e, e vou também é, dar o direcionamento. E vou mais a fundo, eu vou falar aqui para vocês que todo negócio precisa de um investimento de tempo e dinheiro, então quem está assistindo essa live e está esperando uma forma é, gratuita e milagrosa, eu não sei, mas eu sei te mostrar o melhor caminho, o mais barato, o mais rápido, o mais fácil e o mais acessível para qualquer pessoa. E eu vou provar aqui na tela do meu computador, tá? Deixa eu falar para vocês aqui, eu fiz uma imersão, uma imersão com a galera da minha comunidade e a galera que estava na imersão pode ver isso aí, né? Que realmente a gente fez três dias ali, né? De, um dia inteiro, né? Foi um sábado inteiro, foi, outro... foi um domingo inteiro, foi um sábado inteiro, e foi mais uma manhã de domingo. Foi dois dias e meio, né? De... E a galera pode ver que em dois dias e meio é possível construir um produto e vender, né? Então, isso falando de construção de produto, não estou falando de promoção, de produtos prontos, né? Então, é possível que a gente consiga fazer isso sim, tá? Poxa, em dois dias e meio para construir um produto, eu não estou falando. Não é o produto todo, tá? Não fundo falando do brand, não tô falando design, nada dessas coisas, Eu tô falando da base, tá? De uma base, de uma base de um lançamento, né? Vamos botar assim, base de lançamento de um produto, tá? De um produto. Então, essa construção dessa base, ela pode ser feita em dois, três dias, é, da, da base da estrutura, tá? Não é o, do branding, da estratégia de vendas de marketing, é a base da estrutura, que é o direcionamento, sabe? Que é o ponto de partida. Então, só para... Para vocês terem uma ideia do que acontece no mercado, é o seguinte: é, as pessoas aí vendem o que? Elas vendem é, a ideia de que você vai comprar um resultado pronto, tá? Ela então, te mostra o resultado: dá para ganhar 100 mil, dá para ganhar 50, dá para ganhar 10, dá para ganhar 15, dá para ganhar 20, dá para ganhar no piloto automático, dá para se aposentar, dá. Tudo isso dá, tá? Então elas vendem isso aqui, tá? Só que o seguinte: é, aí elas entregam o meio, olha que louco, elas entregam a estratégia, mas a base não se entrega porque assim tipo cara você tem que o teu foguete ele, ele tem que sair do chão a tua casa se você quer construir uma edificação que vale milhões essa edificação tem que ser sólida tá e essa solidez eu não tô falando de estratégia de construção eu tô falando de alicerce eu tô falando do, do, do, do, do, do cimento eu tô falando da argamassa, eu tô falando da pedra eu tô falando da fundação eu tô falando de ferramenta né porque você constrói a base do teu negócio Uh, é, é igual para todas, você constrói a base do teu negócio com ferramentas, obviamente que tem que ter habilidades e tal, né? E ela é igual, né? estrutura de e-mail marketing, estrutura de uh, colocar um curso online, né? Uh, é igual e muitas pessoas querem já, já, muitas pessoas compram, às vezes pagam até 5 mil reais na, numa porque vê um resultado muito grande que te oferece, e aí o cara te entrega a estratégia. E aí, quando vai para você construir a tua base de lançamento, por exemplo, aí você se depara com a parafernália de ferramenta. Um, tipo, e os caras querem te vender tudo, te indico tudo quanto é coisa. Eu estou experimentado nesse mercado, eu posso te mostrar aqui na tela do meu computador e abrir. Para quem está vendo aqui, as mais caras, as mais baratas, as mais eficientes, as menos eficientes, as mais complexas, as menos complexas. Eu posso mostrar várias. né De você pagar 600 por mês, a pagar mil dólares por mês, a pagar 100 reais por mês, 150 para fazer uma base. né Então, eu já estou falando para você aqui que para você estruturar uma base profissional de um lançamento de, sei lá, de 100 mil reais, né? lançamento de um milhão de reais... Essa é a base, tá? Inicialmente, a mais barata que eu conheço é uma base inicial de 150 reais mensais, tá? Mas só que é o seguinte, uma vez que você sabe construir essa base, se você quer construir o seu curso, cara, é tipo, pô, vamos lá, uma base de 150. Tá? Vamos botar 200 reais aí. Se você fizer um lançamento de semente, um lançamento interno, se você tem um, um se você está é, colocando o seu Instagram para funcionar, ele está funcionando, você tem ali. É, é, se, se você é um expert no assunto, ou todo mundo tem um assunto, né? Pra, na verdade, para ser um expert, né? Das coisas mais, é, sei lá, mais, das mais sensíveis, mais complexas, mais simples. Todo ser humano tem algo para ensinar. Uh, então, uma vez que você constrói uma base de 150 mensais, eu estou falando de ferramenta, não estou falando de, de, de quem vende estratégia nem nada disso, uh, poxa, você fazer três, quatro vendas ali, no lançamento, semente é perfeitamente possível. Leandro, não tem Instagram, não tem, nunca construí conteúdo, né? então você tem que fazer isso, né? que daí é um trabalho, sim, braçal, né? não dá para fazer inventar coisas, você tem que ir lá construir o teu, o teu Instagram, o teu conteúdo, estar tá em live, e a melhor forma de construir isso é numa comunidade, tá, gente? A melhor forma de fazer isso é estar com pessoas, a melhor forma de fazer isso é ter é estímulo para fazer isso, a melhor forma de fazer isso é você ir numa live não ir sozinho, a melhor forma de fazer isso é você estar num grupo e convidar as pessoas para estarem na live. Então, tem basicamente é simples, é, a galera que complica demais, tá? complica por dois motivos, tá? É, um porque fica procurando uma ideia maluca né tipo uau, vou ter uma ideia de lançar um aplicativo tal que vai revolucionar o mundo quando você só precisa fazer o simples o básico né fazer com excelência e o simples né A simplicidade traz beleza né é, traz beleza gera gera conexão eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela do meu computador algo bem simples e depois vou convidar uma pessoa que é membro da minha comunidade para que ela possa dizer o que que ela está vivendo né obviamente e o, que, que, o que, que a gente vai apresentar no, no sábado, que vai ser um ponto muito grande, tá? Onde é, vão ter pessoas muito experimentadas na internet, empreendedores empreendedoras com, olha, no mínimo, cinco anos de, de, de jornada vivendo da internet. Então, estou fazendo um evento muito especial, 100% online, 100% gratuito, vai ser no sábado, dia 16, inicia às 16 horas com pessoas especiais para pessoas especiais, né? Então, eu vou mostrar aqui só uma das possibilidades, que é a base né, da construção, para você, você ter um, um, um produto, tá? E eu vou, vou eu não preciso ficar aqui inventando coisas, né? Eu vou mais a fundo ainda. O que eu vou mostrar para vocês é o que eu construí e o que eu construí, eu ensino a construir. Então, você pode construir algo também e ensinar a pessoa a construir algo. É a coisa mais legítima, mais... é a forma mais legítima, mais genuína e principalmente congruente né? de ganhar dinheiro na internet. Né? É, você... é aquela parada, né? Bota uma máscara para depois botar a máscara no outro. Ou seja, aprende a ganhar dinheiro, aprende a construir algo na internet. Mesmo que não seja um dinheiro grande, mas aprende, né? É, vocês podem aprender aí, você que está vendo aí pode aprender uma vez que aprendeu você sabe ensinar então é muito simples né então eu tenho certeza que todo mundo tem algo aqui para ensinar talvez o que falta é construir a base um direcionamento e ter e tá numa comunidade estar tá? com pessoas que vão te apoiar que vão te ajudar que vão pegar na tua mão que vão torcer pelo teu sucesso tá então eu acho que esses três elementos são elementos assim fundamentais para que qualquer pessoa possa ter um nível legal de sucesso tá Antes de iniciar aqui, deixa eu perguntar para vocês aqui, quantos de vocês aqui são novos? Quem é novo por aqui? Vê se você é novo, está aqui a primeira vez. E pode te inscrever no canal, tá? Pode dar um like. Pode dar um like. Eu vou mostrar aqui uma parada que... Gente, eu construí isso aqui com a ajuda de uma pessoa, que se chama Capacheco, que ela é profissional em design, é, é, branding design, e a minha profissão, né profissão é marketing, né então eu estudei isso, eu vivo disso, eu amo isso, eu me entrego profundamente com isso, o meu amor é genuíno, verdadeiro, com isso, né e por amar isso e viver disso, eu construí isso em 30 dias, só que é o seguinte, a base dessa construção, ela foi feita numa imersão é, com membros da minha comunidade que puderam estar juntos num processo de construção, num passo a passo, e puder entender. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda o seguinte, imagina quanto vale para você aprender, eu vou compartilhar aqui na tela do meu computador, aprender a construir uma base profissional para o lançamento de um infoproduto, seja do teu ou você vender isso para alguém. tá? Então, imagina quanto vale para você aprender a fazer o seguinte, tá? eu vou mostrar aqui na tela do computador, é Uma das coisas que eu ensinei para a galera fazer em dois dias e meio de imersão. tá? E isso é o que precisa, na real, o que você precisa para fazer um lançamento. tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui. Cara, que, que, se você está falando de um produto, de cursos online, que a gente está falando, você precisa o quê? Você precisa, de um, você precisa ter, abrigar esse curso em algum lugar. Então, é o seguinte. O que eu vou mostrar para vocês aqui é a revolução de cursos online na internet, tá? A revolução em preço, a revolução em entrega, a revolução em ambiente, a revolução em tudo. Vou mostrar para vocês aqui, é como se montar uma faculdade online. Imagina o seguinte, se monta uma faculdade online, é, imagina se montar uma faculdade num espaço físico, agora imagina você montar uma faculdade online. Então, eu desenvolvi um, um, um projeto que se chama o Grande Plano, que é um plano, Leandro, por que o Grande Plano? Porque tanta pessoa precisa de um plano, né? Precisa de um plano, um plano de ação, um plano para ir no supermercado, um plano de vendas, um plano de, né, de marketing, um planejamento, todo mundo precisa de um plano de negócios, a gente está falando de negócios online. Então, se chama um Grande Plano, e ele, ele tem esse significado aqui, T30D. O que, que é esse T30D? Tutoria 30 dias, um acompanhamento por durante 30 dias. Então, existe um plano, muito bem estruturado, né? um planejamento. Esse planejamento inclui uma, um acompanhamento em grupo, né, um acompanhamento não, quatro acompanhamentos em grupo por durante 30 dias, tá? Então se chama um plan, o grande plano T30D. Eu ensinei, eu fiz isso aqui junto com as pessoas da minha comunidade, tá? Eu não fiz isso aqui escondido sozinho com uma equipe de 20, 30 pessoas. Eu fiz isso junto com a minha comunidade e mais a nossa profissional de brand, que é a Capachê, que faz esses layout bonitos e tal, tá? Né? Então vamos lá. Uh, Imagina você construir um curso como esse aqui, estilo Netflix, para você ou para você vender. Quanto custaria você entregar um, um, um, um treinamento, uma estrutura? Vamos supor, um coach, né? Botar os seus, os seus módulos aqui em co, do coach, né? Como performar é bem com, não sei o que, tre é, assista e tal. Então, montar aqui, super bônus. Ó. Só que é o seguinte... Além de o um layout dele ser extremamente atrativo, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? Cada módulo, cada etapa é, deste treinamento que eu ensinei e ensino a fazer, tá? Uh, cada módulo, cada etapa, esse é por etapa, por isso que é, um, que é, o, que é o plano, né? Tá? Tem uma sequência de vídeos, tudo normal, só que é o seguinte, você consegue acompanhar o progresso do aluno. Prestem atenção aqui, tá, gente? Ele só, o aluno só passa de... de ele só passa de etapa mediante uma prova, tá? Começa o teste. Só que é o seguinte, aqui o primeiro módulo, eu, ele só vai poder passar se ele aceitar os termos de garantia incondicional do próprio treinamento. Então eu já te ensino a fazer isso, tá? Para não ter problema lá, né? O que é combinado não custa caro para ninguém. Então vamos lá. Por exemplo, né? O que é combinado não custa caro para ninguém. Então aqui eu explico a nossa combinação e eu te ensino a fazer isso também, tá? Então você tem que ter ali, eu explico ali: ó, oh, poxa, tem que ter um vídeo disso, um vídeo daquilo, um vídeo daquilo, outro um vídeo daquilo, outro. Isso e mostro como montar isso, a estrutura no passo a passo, tá? Aí aceita e só desbloqueia o próximo, a, a etapa 1, um, será aceitar os sistema de garantia. Aqui tem todas as videoaulas, como faz, como, como, como, como iniciando uma marketing digital de forma correta, primeiro passo para empreender e ganhar um dinheiro com negócios digitais. Então, primeiro módulo fala sobre isso, é o seguinte. Ele só vai passar para o próximo módulo se ele fizer uma prova e tirar, por exemplo, você vai ter o controle, se você quer 50% de aproveitamento, 70%, 60%, 20%, 30%, 100% de aproveitamento, inclusive os tipos de resposta, se é verdadeiro ou falso, se ele tem que responder algo, se é múltipla escolha, eu só coloquei de verdadeiro ou falso, porque é um, é um curso básico, né? Então, você pode é, fazer toda essa automação. Preste atenção nisso aqui, tá gente? Isso aqui é a revolução dos do, do, do, do, do cursos do online, tá? Aí, cada etapa, ele só vai destravar a mesma coisa se ele, se o aluno fizer uma prova. Então, faz uma prova, pa, uh, passa para o próximo, próximo. Faz uma passa, faz outra passa, faz outra passa. Não fez a prova, eu programei três tentativas. Você programa quantos tentativos você quiser. Rodou nas três provas, pede o dinheiro de volta, porque o marketing digital não é para você. Entendeu? No meu, na minha concepção como um profissional graduado e formado. Então, aqui não é para pegar dinheiro de ninguém, não é para vender. É para ensinar a pessoa. Poxa, Leandro, fiz a primeira etapa, fiz as três provas, não passei. Pede o teu dinheiro de volta, tem sete dias de garantia. Tá? Então, olha a estrutura lógica, prestem atenção na estrutura. Além do layout ser bonito, você pode utilizar mesmo o que eu estou falando, você pode utilizar para você vender para alguém ou você fazer o teu curso online. tá Aí, tá passou todas as provas, libero, libera o quê? O bônus. O que, que eu tenho de bônus aqui para a pessoa? Eu vou ter uns três bônus aqui, por exemplo, como fazer anúncios no Google e como fazer anúncios no Facebook para vender o próprio produto. Entendeu? Para vender o próprio produto, tá? Beleza, eu quero te mostrar o conceito, tá? Aí é o seguinte, prova final, a pessoa fez a prova final, né? Fez aí a prova final, as instruções para a prova final, né? Então, vai lá, as instruções, vídeo de resumo de tudo que a pessoa viu, né? Tipo uma aula ó, hoje tem prova, faça isso, faça isso, faça aquilo. Então, faça a prova, faz a prova. Aí que eu coloquei 20 questões. Ah, você coloca o tempo também, né? Duas horas, uma hora, 30 minutos para a pessoa fazer a prova. Fez a prova, o que, que acontece? Meu progresso, tá? Então, vai aparecer o certificado para a pessoa baixar aqui, ó. Seu progresso tem tá tantos por cento. Conquistas. Presta atenção nisso aqui, ó. Conquistas. Né? Aqui vai aparecer as conquistas, porque o que, que são as conquistas? Tá? Por exemplo, você programa para a pessoa fazer a pro, o teste e, se ela acertar 100%, 100%, 80%, você libera uma conquista. Leandro, que conquistas são essas? Deixa eu mostrar aqui na tela do meu computador para você. Leandro, que as conquistas são essas? Né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui. aqui são os slides que eu faço para mostrar as estruturas, tá? das aulas e tudo mais, né? Imersão LP. Preste atenção aqui, tá? A gente é bastante coisa aqui que eu abro, né? Vamos lá. Então, cada, cada etapa, além da... Ah, tirou 50%, 60%, passou, do, passou do, no teste, né? Aí é o seguinte, tem as conquistas, por aproveitamento de, de, de 100%, enfim, você vai programar, né? Quanto percentual, tá? Eu programei, junto com a minha especialista em branding, essa estrutura aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Ah, deixa eu pegar aqui as conquistas garantia. Aqui tem uma conquista, pode ver aqui em cima, a conquista financeira, novas habilidades, libera essa conquista, essa insígnia. Aqui, tá? Aqui aparece, tá vendo? Todas as conquistas, cada teste tirou 100, 100, 100, 100. Você programa 80, 50, 100, 100, 100, 100, 100, 100, tá? E aqui o certificado, passou no teste final, o certificado, progresso, Tá? Só que se a seguinte tem conquistas especiais. Por exemplo, quatro horas eu programei para a pessoa, a pessoa que passou quatro horas libera mais uma. Quatro dias libera mais uma. Então você pode você estar pode tá achando que isso aí é complexo, isso já foi. Né? Nessa estrutura que eu mostrei para vocês, como é que está organizado? Eu me ensino a pessoa a fazer a estrutura básica. É meio marketing, eu deixo o copy pronto, aí eu deixo o, é, o é, bônus para a pessoa dar, enfim, um monte de coisa. Não vou ficar falando muito aqui, porque isso aqui não é um pit de vendas, né? Eu só estou te mostrando o que dá para fazer num curso online. E eu coloco nesse meu curso como estratégia o seguinte, são sete etapas, uma etapa por dia. Plano, meta, objetivo. Se ela chegar lá na última... Assim como se ela rodar no primeiro teste, ela tem que pedir o dinheiro de volta, porque ela não vai fazer mais, porque eu entendo, eu programei assim, eu entendo que essa pessoa não é para esse meu método, tá? ela não vai fazer mais. Seguinte... Uh, só que também tem o seguinte, ela pode fazer tudo, chegar lá no sétimo, sétimo dia, tem sete dias de garantia, sete, no sétimo dia, são sete etapas, uma por dia, ela pode tirar dez em tudo, sem em tudo, ser um, um aluno CDF, sem em tudo, né? em tudo, baixar o certificado, que é um certificado profissionalizante, é né? assinado né, por mim, que sou um profissional na área, graduado e pós-graduado, esse certificado... É, tem legislação que valida ele né, para horas complementares para quem está concluindo o curso na faculdade, por exemplo, ou para é, para incrementar um, um, um currículo para trabalhar, inclusive para trabalhar com três formas que eu mostro aqui como trabalhar. Aliás, eu mostro várias, mas três super importantes, por, por exemplo, construir a estrutura básica de um curso, de uma automação de mainmatch e páginas de captura. Então Mostro isso. Então a pessoa pode chegar lá no final e dizer, caracas, Leandro, incrível, tal, passei em tudo, peguei meu certificado, mas eu ah, quero pedir meu dinheiro de volta. Não tem problema. Ficou com o certificado, ficou com todo o conhecimento, claro, não vai mais ter acesso à plataforma, né? não vai poder refazer as aulas. Mas pedir o dinheiro de volta, então, não existe, é porque não a pessoa, tipo, falar assim, a partir de quem está vendo isso, dizer assim, ah, poxa, não tive chance no marketing digital. Tá, agora eu vou te mostrar aqui por dentro da plataforma. Deixa eu pegar aqui. Então, gente, é surreal. É surreal. É, é inacreditável as oportunidades, você está vendo, a oportunidade de construir um, um, uma universidade online. Quanto vale o conhecimento disso aqui para você saber fazer isso aqui? né ou, ou, quanto, quanto você acha que eu cobraria? Ou quanto você acha que uma pessoa cobraria para fazer isso aqui tudo? 5 mil, 10 mil, 15 mil? Quando você venderia esse conhecimento para alguém que ia lançar um curso online com toda essa estrutura que eu estou te mostrando? Vou te dizer mais. Uma vez que você fez isso aqui, saca só, aqui são vários cursos, que dá para criar vários cursos, tá? Eu vou te mostrar outra coisa, você vai ficar maluco, tá? Vamos lá. Perdão, eu me empolgo, né? Vamos lá. Eu te ensino, eu mostro tudo como funciona aqui por dentro, tudo, tudo, tudo, tudo, dados do curso, vamos lá. Eu quero ver o progresso dos meus alunos, né, que já estão no grande plano T30D, né, que já compraram, não está vendo esse produto, tá, gente? É Só pessoas que compraram são muito próximas a mim. Então, aqui, ó, eu posso ver, o, ó, aqui, ó, por exemplo, Fábio Alexandre, ele tem 44% de horas é, executadas dentro do curso. O Fernando tem 52%. Aqui, a Neiva, a Neiva tem 2%. Vamos ver, o Alex, 10%. A Roselys, 18%, comprou hoje, já está já tá em 18%. Então, você pode acompanhar a evolução do teu aluno. E mais, se clicar em cima, né, você vai ver o seguinte: o progresso dele, olha aí, 52%, a última avaliação, resultado dos testes ali. Uh, aqui eu aceito, né, para passar, um para passar, 10, ele tirou 10, já liberou insígnia, né, tirou 10 no outro, tirou 10 no outro. Tem mais um, dois, três e a prova final. Seis é a média para passar, tá? Então. As enquetes, se ele respondeu alguma enquete ou não, né? Uh, enquete final, né? Beleza. Tempo que ele teve no, no treinamento, 16 horas e 51 minutos, tá? Todos os tempos aqui é marcado. Olha o controle que você tem. Aqui, passou uma hora e 30, 46 minutos, uma hora e... Olha os níveis de acesso, você pode programar também, tá? Já estou programando uma, uma mentoria aqui, né? Níveis de acesso. Então... Gente, só o que eu falei aqui, eu acho que já... Deixa eu, vou, deixa eu olhar para vocês aqui. O que eu falei aqui já é o suficiente para você aprender algo na internet e ganhar dinheiro com isso? Boa noite, professor Robson. Boa noite, grande Robson Dias, nosso querido professor. Deixa eu, falar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que eu mostrei aqui, será que já é o suficiente para você se profissionalizar em algo e ter, por exemplo, e fazer dinheiro... Dá para fazer dinheiro com o que eu mostrei aqui? Alguém entendeu aqui? Deixa eu ver aqui. Dá para fazer dinheiro? Como que eu mostrei aqui, será que dá? Será que isso pode ser uma profissão para você construir cursos online e vender para quem pra um expert? Será que você constrói o seu curso online aqui dentro? Gostaria de aprender a construir o seu, seu curso online? Deixa, deixa eu dar uma dica aqui. Ó. Membros da minha comunidade que eu convido para estar na quinta-feira aqui no meu YouTube. O que, que eles fazem? Eles fazem os seus slides eles vêm aqui e apresentam. Eu boto a galera com o fogo. Eles vêm aqui e apresentam. Se vocês pegaram os últimos aí, 3, 4, YouTube, vocês vão ver membros da minha comunidade com habilidades incríveis, tá? Imagina que o seguinte, que as pessoas que vieram aqui, deram um treinamento, deram um conhecimento, prepararam os slides, peguem esses slides e, e façam aula de 5 a 10, 15 minutos ensinando algo. Será que eles poderiam estar construindo um curso online? É, e vendendo no mercado, e monetizando, ou pelo menos fazendo um curso para gerar lead, qualificar lead e fazer uma venda dentro da estratégia, dentro de um curso online? Será que você aprendendo a construir essa estratégia, será que você venderia para alguém? Né? Jessé Rodrigues, seja bem-vindo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Escrevam aí. Locutor publicitário, Raí Silva. <risos> tá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso é uma oportunidade que vocês viram aqui? Pode me responder aqui, não né? Quero saber. Com certeza, diz a Silvana. Se, se, quanto, quanto você acha que custaria se tivesse esse conhecimento? Vamos supor que se fosse lançar um infoproduto, um Silvano, você diz assim, Leandro, eu quero te contratar, ou eu quero contratar uma pessoa para fazer isso aí. Quanto, quanto será que a pessoa compraria? 5 mil seria 10 vezes de 500 reais, seria um seria seria seria um preço razoável agora vou te mostrar outra coisa tá para você como como é simples né quando a pessoa foca em algo ganhar né? dinheiro vou te ensinar outra coisa Leandro, quanto custa essa essa plataforma não é minha tá não é minha eu como eu pago por ela como você vai pagar como um pedreiro paga pela colher para para fazer é, o, a massa, como um mecânico, paga pelo, sei lá, pelo macaco, hidráulico, sei lá, é o quê, pela chave de roda. Então, você vai se profissionalizar, você tem que ter ferramenta. Eu não vou nem, não vou nem entrar nesse assunto, né porque isso é básico. Né? Eu vou cortar grama, eu tenho que ter o quê? Vou, vou, vou vender o meu serviço como cortador de grama. O que, que eu preciso? A tesoura? Ah, eu vou vender o meu serviço como limpar terreno que tem mato alto. O que O que eu preciso? aquele negócio, né, aquele cortador mais potente que gasolina, porque tem que comprar gasolina, né? Então não vou nem entrar nesse assunto, né? De você ter ou não uma ferramenta. Só vou mostrar aqui para vocês agora. É, vou dar mais uma dica, vou, vou economizar tempo para vocês, tá? E bastante tempo. Uma ferramenta no mercado hoje, parecida com a que eu te mostrei, não é minha essa ferramenta, eu não tô vendendo essas ferramentas, tá, gente? Eu só tô te encurtando um pouco o caminho, tá? Uma ferramenta tipo essa aqui hoje no mercado, que é a Astro Members, vocês se chamam área de membros, tá? Torne-se um, seu infoproduto uma grande plataforma, parecida, estilo Netflix, hoje tá aqui, ó, igualzinho que eu mostrei pra vocês aí, né? Ela custa 597 por mês, é, tendo uma área de membros apenas, vocês viu? viram quantos eu tenho ali? Tem umas seis, né? A seis, né? E um acesso limitado a 20 mil alunos, tá? 600 reais todos os meses, tá? tá? Então, isso aqui é, é, seria a mais em conta hoje no mercado. Seria, tá? Leandro, mas onde é que tu fez e quanto tu paga? Tá? Eu fiz aqui nessa plataforma. Eu peço que vocês não comprem nessa plataforma ainda, tá? Porque eu peço que se você está aqui vendo, que você procure alguém ou que você esteja no sábado na imersão agora dia 16, precisa ir, antes de você fazer qualquer coisa que antes de comprar isso aí fazendo coisa aí tá não compra nada aí não compra nada tá essa plataforma aqui ela me dá páginas de captura que aqui não dá ela me dá é, funil de e-mail marketing que aqui não dá ela me dá usuários ilimitados que aqui não dá e ela me dá áreas de membros ilimitados que aqui não dá ou seja eu aqui eu posso fazer um curso Aqui eu posso fazer 20 e vender 10 e vender os 19 para outras pessoas que querem colocar cursos online. Leandro, quanto custa? Se aqui custa 600 e tem e te trava, tem limite, né? Aqui te dá 600 uma área de membro para 20 mil usuários. Aqui que é ilimitado quanto que eu pagaria? Essa ferramenta está no mundo todo, tá? É uma ferramenta internacional. Talvez você não conhece, né? Quanto que eu pagaria? Vamos lá? tô falando para vocês que não é meu, tá, gente? Não tô vendendo, tô mostrando, tô encurtando o caminho, né? Quanto que eu pagaria? Vamos lá? Planos. Gente, só a informação que eu dei aqui, já acho que já valeu a pena aqui para você que tá aqui, acho, não sei, né? Não sei, não sei como é que ser, né? Olha só, vamos lá? Você pode ganhar dinheiro com o teu curso online agora, você pode ganhar dinheiro, é, Fazendo a mesma estrutura e vendendo para outra pessoa, você pode fazer dinheiro vendendo páginas de captura, você pode fazer dinheiro é, fazendo automações de e-mail marketing, que aqui também é, vai, te, vai te possibilitar, tá? Olha o suspense, olha o suspense, cara, 149 reais mensais, o plano mais top, tá? Ó, gente, presta atenção olha. Olha isso aqui, é uma máquina de fazer dinheiro, tá? 149 reais, você pode hospedar 15 domínios. Só aqui já valeu, tá? Porque qualquer hospedagemzinha é 5, 10 reais por aí. Só aqui já valeu. É ilimitado o domínio. Se você comprar um domínio, você pode ter mil, né? Leads ilimitados, 100, é, 10 GB de espaço em disco, todas as ferramentas e templates. Todas. Olha só quantos aplicativos. Jesus. Tudo que você precisa para o marketing digital. Não é. Não estou falando mal de concorrência, estou fazendo uma pesquisa de mercado, porque eu vou lançar o meu produto, você vai lançar o teu produto, você é o mínimo que você tem que fazer. Aqui eu só tenho isso, pago 600, aqui eu tenho tudo isso, pago 150. Tá? Parece bom demais para ser verdade, né? Agora vamos mais. Ela me possibilita eu ser afiliado pagando mil reais, tá? O que, que é esse afiliado? Toda vez que eu indicar essa plataforma para alguém e a pessoa comprar, eu ganho 70% de comissão, ou seja, se a pessoa pagou mil reais, se afiliou, eu ganho 700 reais. Se a pessoa pagar o 149, eu pago 70%. Se ela pagar 99 eu ganho 70%. Se ela pagar 49,90, eu ganho é, mais, 90, mais 70%. Dependendo do plano, eu ganho 70% se eu entrar nesse plano aqui. Só que é o seguinte, se a pessoa vai hospedar o curso, gente, olha, olha para mim aqui. Eu hospedei o meu curso ali, vocês acham que eu vou parar de pagar? Eu vivo de marketing digital. Vocês acham que eu vou parar de pagar essa ferramenta? Você paria, pagaria, pa, pararia de pagar se você está com o seu curso online? Você quer viver disso? Não paga, né? Todo mês está pagando 149, porque é a ferramenta de trabalho, né? Agora, vamos supor que o seguinte, você vendeu para 10 pessoas de 149, são 1.490, você já ganhou aí 70%, tá? Só que o seguinte, a ferramenta te paga 25% de comissão em toda, toda, estilo Netflix, não só... Gente, estilo Netflix, não só uma das mais de 30 ferramentas que tem aqui dentro, eu mostrei só essa, por cento, já valeria o 149. Só que se, se você vende no plano afiliado, você ganha 70% de comissão e toda vez que a pessoa pagar os 149 reais, você ganha 25%, estilo Netflix, a, a forma de fazer e a forma de ganhar. Se você vender para 10 pessoas, 25% de 1.470, é ou seja, tu ganhou, meu, se levar 10 anos para fazer o teu curso, você está ganhando dinheiro. Se levar um mês para fazer o teu curso, dois anos você vendeu 10, você está ganhando dinheiro. Três vendas, quatro vendas, você já saiu de graça. Isso é uma máquina de ganhar dinheiro. Isso não é uma oportunidade, isso é uma máquina. Para você construir o um curso online, vender curso online, vender o conhecimento, fazer dinheiro como afiliado, escolhe, escolhe escolhe, decida, entendeu? Decida, ganha dinheiro de um lado, ganha dinheiro de um lado, mas tem que aprender, pelo menos aqui, né? Vamos mais à frente? Se você vendeu para 10 pessoas, você ganha comissão de 70%, depois que ela pagar o resto da vida, você ganha 25%, enquanto ela estiver pagando, você está ganhando, é que nem Netflix, enquanto eu estou pagando Netflix lá, Netflix está ganhando, só vou, vou parar. a Netflix só vai pagar parar de ganhar dinheiro meu, se eu parar. Só que se essas pessoas venderem para outras, você ganha mais 25%. Então, deixa eu fazer um cálculo aqui da própria ferramenta. É uma máquina para ganhar dinheiro no piloto automático, para fazer curso. Pra... Meu, é... não existe nada no mercado. Isso ajudou, mudou a minha vida, essa ferramenta. Se você vender para 10 pessoas, que vendeu para mais 10, que vendeu para mais 10 em um ano, vamos fazer as contas aqui, em um ano, Estou falando só de venda, disso aqui. Não estou falando do teu curso, da estratégia. Você tem 3, reais de renda residual, recorrente, todo mês na tua conta, faça a chuva, faça a sol, aprendendo a construir o teu curso online, ganhando dinheiro com venda de automação, de página de curso, entrando para o mercado de marketing digital. Você ganha mais do que talvez um funcionário público. Agora, quanto tempo você vai fazer isso? Não sei, depende de vendas. Marketing é vendas. Vendas, vendas, vendas. É plano, como eu mostrei para vocês, como o plano T30D meta, etapa diária: um, dois, três, quatro, cinco, seis dias, sete dias. Vou prospectar tantos, vou vender tantos, vou investir tanto em tráfico pago, vai vir tantos leads, eu vou fazer a minha oferta, eu vou levar para uma live, eu vou levar para o meu Instagram, eu estou postando, eu estou fazendo as coisas, eu estou me desenvolvendo, eu estou conversando, eu estou ajudando as pessoas, eu estou mostrando um caminho real, seguro, previsível, matematicamente calculado, sem ficar inventando, sem ficar montando palco, sem ficar iludindo ninguém, mostrando aqui preço, custo, o que te vendem por é ilusão, te vendem sonho e te entregam um pesadelo, porque na hora da implementação, da construção, da base, você fica completamente perdido, perdida. Porque há tanta coisa, é tanta oferta, que você não sabe nem por onde começar, e daí começa o quê? Gastar dinheiro e tempo, sendo que existe uma coisa pronta, estruturada, para você ganhar dinheiro de tudo quanto é lado, tudo quanto é lado, para ganhar dinheiro de tudo quanto é lado aí da tua casa. E não é pouco. É bastante. Só que, cara, é muita produtividade. Sacou? Eu acho que só esse, esse conteúdo que eu trouxe aqui já valeu. Qualquer cursinho de 4, 5, 10, 15, 50, 200 mil. A Insider de 250. era com o Rocha, o cara, pô, mas 250 pau, pau, pau. Isso aqui já valeu. Porque não é estratégia maluca, mirabolante, lá, do, 300 mil posts por dia. Do, não tem. É tipo, é um topo de funil. Tem, tem algo. Construa a tua base, como eu mostrei aqui. Pega uma estratégia, post né, no Instagram, lives diárias, né, pega, investe um pouquinho em tráfego, distribui esse conteúdo, faz uma oferta. Cara, para que complicar? Para que ficar um ano dentro de uma plataforma, assistindo 300 mil vídeos e para vocês em sete dias, dá para construir essa base? Para que complicar as coisas que são belas e simples e funcionam e colocam um dinheiro no bolso? Saca. É, eu fico encantado com a simplicidade que dá para fazer as coisas, né? Mas é, eu também fico muito entusiasmado porque está na palma da nossa mão, está na palma da tua mão, você que está nessa live aí, tá? Então é o seguinte, é, Márcia Flores, que eu falei para você, o que eu falei aqui para a galera que está aqui no YouTube, que eu falei para você que está aqui comigo no YouTube, o que eu falo para a galera da comunidade. Venha para cá, Márcia Flores, poderosa. Olha Boa o sorriso. noite, não precisa, grande Não precisa nem ver. falar mais nada, olha o sorriso! Oh, vou começar a cobrar com essa história de sorriso, aí. Um, olha como ela ri, olha como ela sorri, Eu vou começar a cobrar isso aí. ó. Métodos de como sorrir. Posso lançar um curso sobre isso, oh, né? Pode, sorria mais, seja feliz e coloque dinheiro no bolso com sorriso. Exatamente! Nossa, Leandro, eu fiquei de boca aberta agora. Como tá incrível esse treinamento aí. Eu já garanti o meu, mas como eu estou focada naquela imersão, eu ainda não comecei. Eu vi o meu nomezinho lá. Ah, viu? Olha aqui. ó. Dá para ver. Você viu que é incrível. Quanto vale um é conhecimento desse, uma vez que a gente aprende a fazer a própria estrutura básica, né? Uma página de captura, uma automação de e-mail marketing e, um, e uma estrutura de um curso desse. Quanto custa um conhecimento desse para vender, né? Para você vender, olha, me profissionalizei. Pô, você tem um coach, você tem um dentista que quer entrar para a área de infoproduto, cara, eu tenho a solução completa para você. Né? A pessoa vai pagar os 150 mensal para manter a solução completa. Você vai vender a solução completa, você vai ganhar 25% da solução. Você vai ganhar 70% na venda da solução completa, estou falando só da ferramenta, mais 25% da recorrência e mais o teu conhecimento para montar cobra 5 mil, 10 de 500 pila, não é caro, porque uma vez que ele vendeu 10 produtos de mil, ele já fez 10, vende por resto da vida, você ganha, os... ganha para montar o produto, você ganha na venda do produto, da, da ferramenta e ganha na recorrência é uma máquina de ganhar dinheiro é, Quer muita oportunidade <risos> num único só lugar né isso que é importante, essa plataforma que nós temos na nossa comunidade, ela está num único lugar, e um custo né nem se fala do investimento que nós temos que fazer no marketing digital. E esse marketing compartilhado que nós vivemos aqui, o dia a dia, nossa, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é incrível. É, eu digo que é transformador, e é mesmo, né? Mas deixa eu dizer quem é a Márcia, né, a Leandro? Que falta de educação a nossa, começar a bater um papo aqui e eu não me apresentar. Eu sou Márcia Flores, né? Sou gaúcha, mas moro em Santa Catarina há mais de 25 anos, é, moro pertinho do Leandro, aí tive o prazer, aí de um, uns dias atrás, conhecer aí esse cara incrível, né? que tanto no, se doa para nós, tanto se doa para essa nossa comunidade maravilhosa, aí que a gente construiu grandes amizades e grandes parcerias. Né? Porque muita gente fala que o marketing digital... É ser, como é que é? é, uma pessoa que vive isolada, que vive sozinha, e não é verdade. Não é verdade porque na nossa comunidade não existe essa solidão, muito pelo contrário, né? Existem oportunidades, existem parcerias, né? Então, é um ajudando o outro da forma simples, da forma humilde, né, Leandro? Que eu acho que aqui... Nós temos que conservar essa humildade. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi dentro dessa comunidade, lógico, né? E cada vez eu estou mais encantada, mais apaixonada, porque eu não achava que eu tenho 50 anos, não parece, né? Tenho um rostinho bonito, um sorriso largo, né? Mas me assustava esse digital todo aí. Uh, hoje você falando na live com a Soninha, né? a Soninha é a mulher da, de, de comprar cursos. Quando ela me fala que está vendo alguma imersão ou algum uh, eu já curso, fico com medo. pela moça, não compre, não compre. Eu fui a pessoa que eu fiz duas faculdades. Olha só, Leandro, que eu podia ter guardado desse dinheiro para mim investir em tráfico hoje. Mas, enfim... Eu acho que a gente tem que passar por situações, né? E tá tudo certo para mim. Eu amo o que eu estou fazendo e faço com muito, mas muita dedicação. Porque, assim, eu acho que se a gente não se dedicar ao nosso negócio, não tem sentido, né? Nenhum. Marcinha, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Mônica Gerard, que ela está perguntando se é R$149 ou mil reais mesmo. É 149 o plano mais top, tá? É, Mônica, cento, é, mil reais se você for ser afiliada da plataforma, tá? Uh, a Mônica, ó, Mônica, me diz uma coisa: esse conteúdo que eu apresentei para você aqui, tá? Dessa forma do, que eu mostrei que é o grande plano fez sentido para você e pode escrever aqui a gente não se conhece ainda pessoalmente né por vídeo aula a gente vai conhecer se conhecer na imersão né Mônica mas eu vejo que você tá acompanhando quanto você acredita que custaria se eu fosse vender esse produto o grande plano T30D quanto você estaria disposta a pagar esse conhecimento que te ensina a montar uma estrutura de funil de marketing que te ensina a construir a estrutura básica eh, de um negócio Uh, te ensina a construir um funil de e-mail marketing, eu já deixo prontas as cópias e presentes e tudo, né? A bonificação, a estrutura de nutrição, né? Uh, o e-mail de boas-vindas, a estrutura de nutrição. Eu ensino a fazer a, a página de captura, tá? eu ensino a fazer aquele mesmo curso que você viu, né? Um passo a passo, né? Até colocar na Hotmart para vender. Eu vou até lá, né? Você faz a. Você faz o e-mail marketing, copia o que eu fiz ali, pega, levanta, pega a estrutura e eu deixo um dicionário para fazer uma, uma, uma nutrição ou uma isca, né? um dicionário online do marketing digital, eu te ensino a fazer a página e eu te ensino a fazer o curso, te ensino a colocar na Hotmart. Quanto você acha que custaria esse conhecimento, é, Mônica? Escreve, Mônica, ou quem é novo, quem não faz parte da comunidade, escreve aí. Desculpa, Márcia, é, continua aí, eu só fiz essa pergunta, coloquem aí quanto que vale, coloquem aí, né, geral, aí, né, não só a Mônica, Girardi, mas coloquem aí quanto você estaria disposto para pagar, para aprender isso, né? Eu acho que é interessante, isso é uma pesquisa, não é, Por Continua, Márcia, por favor. <risos> O Leandro quase não gosta de falar, mas enfim, né? o quanto é importante isso aí, né, Leandro, a gente falar dessa de, de valores, lógico, né? porque às vezes as pessoas não têm noção, mas uh, essa imersão aí que a gente uh, pôde participar né, contigo, a construção desse plano aí maravilhoso, que eu não vejo a hora de eu começar a botar a mão na massa... A gente botou ali, quando você estava construindo né, essa, esse plano, aí a gente participou dessa imersão dois finais de semana seguidos, foi puxado, foi sim, porque a gente tem família, né então assim a gente tinha que se dedicar, mas como uh, eu optei em estar aqui participando, então foram dois finais de semana dedicados a, a, a essa imersão, e que não me arrependo, aprendi muita, muita coisa mesmo, muita coisa eu já sabia, lógico, porque eu estou há um ano aqui dentro da comunidade, então, dentro de um ano aí, gente, foi assim, ó muito conteúdo rico, tá que eu busquei, que através das aulas do Leandro e do professor Robson aqui, que tanto passa um conhecimento para nós, que em duas faculdades que eu fiz, Olha, se eu tive a metade do que eu estou tendo aqui dentro da comunidade foi muito, tá? Porque é, é muita coisa riquíssima que e que nos leva também a botar a mão na massa, né, Leandro? Hoje eu e, a, e, a, e algumas colegas aí fizemos a nossas live com a autoridade que nós adquirimos aqui ah. com vocês, tá? Nós estamos já passando conteúdos. Olha só, no início, quando eu comecei a minha live, eu falava da minha história, de quem que era a Márcia, né? onde que a Márcia morava, o que que a Márcia fazia. A Márcia era dona de casa. Eu sou dona de casa ainda e com muito orgulho, mas para te ver como isso é capaz para quem tem vontade, quem quer procurar algo diferente, qualquer mulher pode. Qualquer mulher, qualquer uh, uh, adolescente, qualquer jovem, qualquer uh, homem que esteja até com idade de 70 anos, porque nós temos a nossa Sônia Andrade aqui, né? Que eu acho que é a mais jovem da nossa a, comunidade. matriarca. É. Então, assim, ó, como isso é importante a gente passar, eu gosto muito de passar essa simplicidade. Não sou uma pessoa de fala difícil, não, eu sou isso aqui mesmo, essa é a minha estrutura, eu, eu só melhorei dentro do marketing, sabe, porque eh, eu acho que o marketing eh, só apimentou a minha vontade de querer estudar cada vez mais, mas eu estudo e eu boto a mão na massa, por quê? Porque é isso que o Leandro faz, instiga em nós, não vocês tem que ir para o campo de batalha. Então, nós vamos lá a todo momento e nos desafiamos, né, Leandro? E, assim, o próximo desafio, lógico, né, de repente é montar um curso meu. Mas, por enquanto, eu quero ser uma top afiliada. É isso que eu estou buscando. né? você porque pode eu... montar um curso na área de top afiliados, por exemplo, se você gosta. <risos> Gosto, porque eu, <risos> Olha... eu quero, sabe o que é inundar essa internet aí com pessoas que queiram estar aprendendo algo. Trazer mais pessoas, ajudar, porque eu acho que a gente está aqui nesse mundo para ajudar, né? Porque a gente recebe tanta coisa em troca, eu mesmo recebo. Hoje nós estávamos falando, eu e a Neiva fizemos uma live hoje, ela deu umas dicas bem bacanas de, de Instagram, de redes sociais, né? Quanto a nossa infância foi boa. E isso, a gente traz isso já para a fase adulta, né? A gente se torna uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais resiliente. E apesar do marketing que o falou, é tudo muito acelerado, é aqui é ali, daqui a pouco já é outra coisa. No início eu tive essa dificuldade, eu queria tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo. E isso estava me dando um certo estresse, eu não sou acostumada com isso. Até que assim, ó, você mesmo e o próprio professor Robson foram nos dando um caminho, um foco. Ó, gente, que nem essa plataforma que nós temos aí, né, Leandro? Que tu falou que é várias oportunidades, é uma máquina de ganhar dinheiro. E daí, quando tu entra dentro dessa máquina de ganhar dinheiro, eu já digo que, para mim, essa plataforma é a Disneylandia, tá? Tu quer fazer... Tudo, tudo que é brinquedo radical, eu quero ir. E ali eu queria fazer tudo. Mas por que tudo num único só momento? Por isso que a comunidade nos dá um prumo, um caminho. Ó, oh, não, primeiro você vai aprender a fazer aqui o seu, a sua agência, fazer o seu website, que nem o professor hoje estava falando na live, né? Que todos nós aqui, alunos, da comunidade, temos o nosso site, gente. Eu nunca imaginava fazer um site, isso era coisa do outro mundo, né? Então, assim, ó calma, Márcia, vai por esse caminho, você foca só em duas ferramentas que nós vamos usar, que é o, o Shira Builder, que é o, o maior e mais veloz produtor de ferramenta de sites, né, Leandro, dentro dessa nossa plataforma. E o e-mail marketing, né? que graças a Deus nós temos essa ferramenta né? dentro dessa plataforma e a gente não ficou incomunicável esses dias que caiu o Instagram, que caiu o Facebook, que caiu o WhatsApp, nós não ficamos. né? Nós tínhamos como nos comunicar com nossos clientes. Então, isso que é importante, as pessoas têm que ter uma fonte mais segura para montar o seu negócio. E essa plataforma é ouro em pó, ou quem sabe ouro em barra, né? Porque pó às vezes né, se desperta, mas é ouro em barra. E essa imersão aí que a gente está esperando com muita expectativa, eu estou muito, mas muito, muito contente, porque assim ó, nós temos grandes players do mercado, né? Que vão passar conteúdos riquíssimos. Nós temos. O, eu vou falar o meu orientando, que é o Robson, que vai também dar palestra, gente, que orgulho que eu tenho, tá, disso, eu fico muito contente quando assim, ó, alunos, colegas já estão seguindo o caminho deles e que a gente pode proporcionar isso. Outra coisa, colegas como a Bruna, como a Soninha, como o Leonardo, que também vão dar os depoimentos deles, olha só, participar de uma imersão com grandes players e nós lá. E eu também vou estar lá. Então, eu estou me sentindo assim, ó, muito, mas muito feliz com essa oportunidade que você está dando para nós, uh, alunos, de conhecer como é que é, Toda essa essa campanha de como a gente uh, se empenha nisso você o professor Robson a Caco, com aquelas aquelas artes linda todo esse esse esse treinamento aí que ela montou né que ficou maravilhoso a Simone sabe essa equipe toda aí a gente poder estar tá participando com vocês isso para mim assim ó já valeu a minha participação na comunidade porque eu nunca me imaginava Gosto de público, tá? Mas eu gosto de público não é para me aparecer, não. É porque eu gosto mesmo de falar com pessoas. E ainda disse para ti hoje, né? Leandro, eu não quero ficar sozinha lá naquele Zoom, eu acho tão ruim, parece que ninguém está me vendo. Então não é me aparecer, gente, não entendam mal. É porque eu gosto mesmo, não me incomodo de estar aqui falando e passando o que eu senti. Quando eu entrei na comunidade, porque eu nunca tinha comprado nenhum curso de marketing, tá digital, nunca. Eu acho que foi sorte e a mão de Deus e uma amiga maravilhosa que eu tenho, né, que me trouxe para essa comunidade. Então assim, eu não vim viciada em nada, né, nem comprar cursos que não me levaram a nada. Comprei o curso, o curso não, a metodologia certa, porque isso é uma metodologia com processos, né? Que as pessoas, para entender, elas têm que passar por esse processo. A gente passa pro, por uma metamorfose, né, Leandro? Quando se inicia na comunidade e na fase que eu estou, que eu já estou há um ano aqui dentro, né? Então, eu digo que é uma metamorfose. E assim, ó nunca desistir. Teve momentos difíceis? Tem e acredito que vai ter, né? Porque como tu disse que nós somos vendedores e eu acredito isso, porque nós estamos aqui para resolver o problema de pessoas que precisam da nossa ajuda. Então, nós temos que saber que nós vamos passar por um problemas e vamos ajudar outras pessoas a resolver os problemas delas, e está tudo certo isso. É isso que eu quero para mim, ajudar, inundar esse mundo aí, que a gente precisa dessa metamorfose aí, que as pessoas acreditem que a internet é boa. Tem coisa ruim, sim, mas venha por esse caminho que é mais certo, a nossa comunidade, esse aconchego, essa humanização que é, eu digo que é o pilar da nossa comunidade, essa humanização, né pegar na mãozinha... Mostrar o passo a passo. Você faz a sua parte e eu faço a minha. E tá tudo certo. E o Leandro faz a dele, né? Que é manter essa estrutura para todos nós aqui, né? Da comunidade, porque sem ele, sem a equipe dele, ficaria muito mais difícil. Eu levaria muito mais tempo para poder ter o meu retorno. E não só financeiro, gente, porque o financeiro é uma consequência. Né, do nosso esforço, da nossa dedicação, disciplina. Então, assim, ó, eu amo todas as pessoas aqui, eu não preciso, ninguém me paga para dizer isso, é porque eu gosto mesmo, como diz a Sônia, eu tenho que sentir o brilho no olhar e eu sinto, toda vez que eu entro para essa comunidade me arrepia, é o um sorrisão no rosto mesmo, porque Deus é muito generoso comigo, eu tenho uma ótima família, eu tenho um ótimos amigos, eu tenho ótimos colegas de trabalho, então assim, ó, problemas lógico que temos, né? Mas vamos tentar sorrir para esses problemas para eles parecerem um pouco mais suave, que a vida vai. E Deus é muito generoso e eu só tenho a agradecer a vocês, Leandro, com certeza por tudo que eu estou alcançando e eu tô muito, mas muito feliz mesmo. Tu sabe disso, né? Porque todo momento é um sorriso. É. Então, é é, para quem está assistindo essa live aqui, uh, é, é, não se trata de valor monetário, porque o valor monetário, é, vocês estão diante aqui da coisa mais barata que vocês podem ver na vida em qualquer coisa que você for fazer para empreender, qualquer, até para comprar picolé, para vender picolé, mais caro do que o que vocês viram aqui. Né? Até, né, a Jane, que vende algodão doce, é a nossa membra da comunidade, ela falou que investe lá, será, o custo dela é 4 mil, mil, né? Então, até para vender algodão doce é mais caro do que vocês viram aqui. Então, não vou nem falar em dinheiro, porque tipo, não é o que está em jogo aqui, né, Márcia? É tá em jogo que outras coisas, é a nossa evolução, é a nossa humanização, é o nosso profissionalismo. Então. A acessibilidade uh, de finanças para a pessoa iniciar não é o um problema de dinheiro obviamente que não é ficou claro está evidente né falando de empreender né então isso vocês viram que ficou evidente então o que está em jogo aqui não é o dinheiro né o que tem tá em jogo aqui é, é aquilo que eu falo para a galera aqui né uma das coisas que é, é um desafio mas meu tempo vai te mostrar número um eu só falo com quem quer falar comigo isso eu ensino para a galera fale com quem quer falar com você não tem jeito Número dois, se cerque de cinco pessoas que você gosta, cinco pessoas que possam te ajudar, te impulsionar, cinco pessoas que acreditam em você, cinco pessoas que estão do teu lado. Não é querer vender cinco mil cursos, é querer estar, é querer, número um, falar com quem quer falar com você, número dois, selecionar cinco pessoas. Uma das coisas que a gente faz, é, o que vocês viram aqui, esse o plano, é um, é, a, a, a Mônica falou que pagou de 497 497,00 8, a 8 mil reais no treinamento, né? Mônica, eu vou te falar que esse treinamento que eu te mostrei aqui, esse passo a passo, para você aprender tudo isso, ele vai estar a preço de Big Mac, tá? Então não é dinheiro, o é um problema não é dinheiro, tá? Não é dinheiro, qualquer um pode comprar um Big Mac, né? Enfim, é preço de Big Mac, só lá na imersão, tá? E depois vai ser bem menos que esse 497, o que já é barato, tá? Mas assim, é... Existe uma coisa que a nossa comunidade, que essa tem um valor imensurável, tá? Então, essa não é dinheiro também, né? Aqui, 400, é, o, o 497, é até barato ali, ó, para um curso, que a gente vai vender quase 10 vezes menos do que isso, tá? Esse treinamento que você viu, e tenho certeza que vale muito mais. Mas tem uma coisa que, para mim, é, um, que, no, que é muito mais preciosa do que isso. Existe uma comunidade, tá, Mônica, que, que a gente está aí há quase dois anos juntos, né? eu junto, o Money, para fazer seu curso, né? eu vou fazer e vou vencer na vida. Tamo junto, Roto. Vamos para cima, tá? Não é por falta de, de dinheiro, porque é barato, tá? E você pode ser afiliado ali da plataforma, pode ser afiliado do, desse meu próprio curso, pode sim também, porque eu dou essa oportunidade. Você pode ganhar dinheiro tudo com gente, pode, pode, pode aprender a fazer o teu, pode, enfim, você escolhe, tá? Mas deixa eu falar, tem uma comunidade que eu digo para minha galera o seguinte, Selecione cinco pessoas para trazer para a comunidade. A cada, a gente vai fazer isso o ano que vem. Estou reestruturando essa minha comunidade. Vou fazer isso a cada três a quatro vezes por ano, tá? Então, a três a quatro vezes por ano a gente vai selecionar cinco pessoas, cinco, né? Cada cada membro da comunidade seleciona mais cinco para acompanhar. Porque dentro da comunidade é coisa mais intensa, tá? A gente é, bom, como, você, como a Márcia falou, Eu vou lá, passo um final de semana com a galera, às vezes, é, é a coisa mais intensa. A gente investe mais também em tráfego pago, marketing compartilhado, todo mundo investe em tráfego, tá? Para fazer a coisa funcionar, então já tem um investimento aí que tem é tráfego, então a coisa é mais profissional, tá? Em todos os sentidos. Só que o seguinte, não é para não é para todo mundo, não, porque. Para quem que é a comunidade? Quem passou pelo menos por esse plano que eu mostrei para vocês aí, tá? E tirou pelo menos 10 em tudo e pegou o certificado, porque nesse plano você vai entender o que que é o marketing, você vai construir a base, você vai começar a ganhar dinheiro ali, entendeu? Você vai começar a entender, e depois se você estiver preparado, como você para vocês ali, se você tirou, né, foi um aluno bom, tirou bastante média e tal, tudo mais, está participando, participou dos quatro encontros, quando a gente abrir uma oportunidade, você pode ser uma pessoa selecionada, tanto certificado na mão e tudo. Por quê? É um processo de seleção que, que eu vou passar do meu crivo, assim, tipo... Porque, de verdade, assim, gente, eu amo o que eu faço, mas dá trabalho pra caramba. Dá muito trabalho. Investimento alto também, tá? Onde eu tô, tá? Investe bastante, né? Tem que manter um monte de coisas e tal. Então, eu tenho o direito, né, de dizer os meus alunos, os meus tutorados, as pessoas que eu mentoro, e não cobro nada por isso, tá, gente? Quem tá na comunidade recebe todo o conteúdo, Uh, eu tenho o direito de, pelo menos assim, ó, selecione pessoas boas para estarem aqui, para conviverem com a gente. Não que não é boas do tipo boa ou ruim, mas boas para o nosso projeto. Né? Uhum. A pessoa pode ser boa como, né? sei lá, como médico, pode ser boa como mecânico, pode ser bom como pizzaiolo, mas de repente não é bom para o nosso projeto, né no nosso projeto de empreendedorismo, que ele é quase, além de ele ser humanizado, ele é tipo social, né? Tanto que tem o sábado social também, que é da comunidade, né? Então ele tem, ele, ele tem uma parte social, porque é uma parte acessível, tá? O que me trouxe foi a Capaxê, colega de um curso que não aconteceu, sério, não aconteceu. Olha aí, ó. Oh. É, é o que mais tem por aí, Mônica. O meu desafio aqui, quanto né, líder, é, membro e, e, e né, a pessoa que tá colocando essa esse projeto no, na, aí, né, para todo mundo, o meu desafio é chamar a atenção dessas pessoas que precisam da gente, né? Então esse é o meu desafio, é chamar a atenção dessas pessoas que precisam da gente, né? É porque elas precisam da gente, né? E eu tenho certeza, Mônica, que você precisa da gente também, né? Então o meu desafio não é vender algo, porque o preço, se viu que não é problema, né? o meu desafio é chamar a atenção dessa galera. E para chamar a atenção dessa galera, é o maior trabalho. Meu, que rolê. Meu, é o maior desafio não é vender. O maior desafio hoje é fazer uma pessoa parar para escutar algo de 15 segundos. Eita dificuldade! Meu, tem um cara... <risos> ó, tem um cara chamado Jim Rowe que diz assim, ó. Pastorear ovelhas é fácil. Pastorear gatos... Desafiador. Tente pastorear ser humano. <risos> então, você fazer assim, uma pessoa parar e para escutar tipo, uma live como essa aqui, que a gente bota assim, ó, quanto custa, como que começa, quanto que você pode ganhar, como que você pode ganhar, o que, que é real, o que, que não é real. Cara, isso aqui é uma live para ter 490 mil pessoas que querem ah, saber de, de verdade, entendeu? Só que para trazer 490 mil pessoas aqui, é eu teria que investir uns 300 mil reais em tráfego. Porque o YouTube, o Instagram, eles só vão divulgar se eu botar dinheiro. Só que se eu botar 300 mil reais para fazer uma oferta dessas, de, de um produto que é 49, eu, eu vou a falência. <risos> falência, entendeu? Não tem. Então, toda grande árvore, Mônica, já foi uma sementinha. O que, que a gente está fazendo aqui? Semeando. Semendo com os bons, né? Mas, ô, Leandro, o quanto é importante essas lives, né? Porque eu tive uma pessoa que me procurou depois daquela live que a gente fez, o café com tubarões, né? Por isso que eu digo o quanto é importante a gente estar nas lives, a gente participar, né? Ele começou a me seguir e eu já tenho uma copzinha pronta lá, que inclusive você, que passou para nós, né? Eu encaminhei para ele. Ô, oh, Dali ele começou, já estava me seguindo, eu comecei a seguir ele, pedi o contato dele, ele passou o WhatsApp dele e ele vai participar da imersão, porque ele está com um baita de um problema. Ele está desempregado e a esposa dele está grávida. Então, ele dizia assim, eu disse, olha, eu vou, vou te ajudar, eu quero te ajudar, né? <risos> Inclusive, eu já estou tá, até vendo se não tem emprego aqui na área dele, porque assim, ó por que não ajudar uma pessoa e dizer assim, ó? Tu é um anjo na minha vida. Não, eu não tenho cara de anjo porque eu já aprontei muito. <risos> Mas assim, ó, por que tu não ajudar uma pessoa que mal e é mal te conhece, né? E começa a te seguir por causa do que você falou ali naquela live. Ele se identificou. É? Essa é uma maneira, Márcia, de, de, de divulgar algo sem pagar o Facebook e o Instagram, fazer live. Você iniciou aqui falando que no início contava a tua história, hoje você ensina. Isso é isso. De, eu sempre falo para a galera, né? Façam as lives. O que, que você pode? Como que começa uma live? Conta, é, te apresenta, né? Fala da tua história antes do marketing digital, o que, que você está vivendo agora e a tua visão de futuro. Então eu falo para as pessoas: só, só faça isso nas lives, né? E deixa a coisa rolar. Depois, o que acontece? A pessoa vai se desenvolvendo, vai gostando, aí ela pega um conteúdo, um dia ela está falando sobre e-mail marketing, um dia ela está falando, como eu estou falando aqui, de fazer um curso online, no outro dia ela está falando de afiliado no outro dia ela está falando de infoprodutor, no outro dia ela está falando de copy, no outro dia ela está falando de tráfego, a diferença de tráfego orgânico, não precisa saber fazer, mas fala lá para o pessoal, tráfego pago é aquilo que você paga para o Instagram, tá, tá, o orgânico é aquilo que você faz as lives, como eu estou fazendo agora, no YouTube, sem pagar, tá, tá. então a pessoa vai se desenvolvendo aos poucos, é, o simples é belo. Com é. simplicidade, né? Mônica, é, essa loira aí, a Márcia é gaúcha. Eu não tô com a minha cuia hoje, olha só que é. gaffe. Então, ó, eu tô conversando aqui com a Mônica e e, e, e, e essa pessoa, Márcia, que disse, olha, poxa, eu tô precisando de dinheiro, tô desempregado Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Mônica também. Você compraria o que eu mostrei para você por 197, reais, por exemplo? né? Imagina, tá, beleza, a pessoa não tem grana para iniciar no empreendedorismo online. O que, que ela tem que fazer? Né? Não tem para construir o produto dela, ela tem que pegar um produto pronto e vender. Será que 197 reais desse produto que eu mostrei, né? se a pessoa vendesse e ganhasse 80% de comissão, mais 70% de comissão da plataforma, será que é uma forma de ajudar a pessoa? Né? com duas vendas ela já tem lucro, tem todo o conhecimento e já tem lucro, né, e se ela daqui um pouco juntou dinheiro para comprar, ser um, um, top, um afiliado da plataforma e começa a aprender, começa a vender a plataforma, será que é uma forma de começar a ajudar a pessoa a ganhar dinheiro, entendeu? É. Será que é uma forma de ajudar uma pessoa que não tem, é, tipo, que não tem experiência, que está sem emprego, é, que precisa de algo para fazer, será que é uma forma de ajudar? É, percebe pelo que ela é, gosta muito desses jeito de falar do povo. Então, assim, esse projeto, ele não é só um projeto que vai ajudar a pessoa que está, tipo, pô, esse projeto não é só um projeto que vai ajudar a pessoa que, sei lá, que teria 100 mil reais para pagar. Né? Esse projeto vai ajudar a pessoa que tem 100 mil reais para pagar, uma forma que eu, que eu construí ali. Mas também vai ajudar a pessoa que não tem dinheiro para pagar sacou? Então, essa foi sacada. Então, muita gente que tem 100 mil reais para pagar pode olhar para esse produto, né? Como eu acho que a Márcia falou, um isso é muito barato, não funciona. Pode criar esse tipo de objeção, né? Por ser muito barato, né? E, mas só que o cara que não tem dinheiro para pagar, ou a pessoa, a mulher, o homem, enfim, é, ele vai ter para pagar isso aqui, porque é preço de Big Mac, entendeu? E ele pode revender também e fazer um dinheiro. Então, quando eu construí esse produto, eu pensei nos dois públicos, né? O que tem 100 mil, que tem 1 milhão, porque ele vai precisar disso, né? É, porque ele precisa da estrutura básica, precisa desse passo a passo, e também porque não tem dinheiro, porque ele pode ser afiliado pegar o conteúdo e vender. O cara, o cara que tem 1 milhão não vai fazer ser afiliado para ganhar 80% de comissão de, 100, de 200 pila, por exemplo, porque não vai fazer diferença na vida dele. Mas o, o conteúdo que tem, ele vai fazer diferença na estrutura do negócio dele, pra, por, por, por exemplo, montar uma faculdade online, sacou? Então... Esse produto atinge os dois públicos, né? Então, deixo Claro, que, como eu falei, o cara que tem um milhão de reais para pagar, ele, talvez ele vá investir lá 10 mil no Erico Rocha, né? Porque ele acha que isso é muito barato, talvez, né? É, é, o, é, o, é, um, é um lançamento, é um público que a gente chama aqui dentro do, do marketing Digital, que é o público do lançamento espartano ou lançamento jatinho é aquela pessoa que viaja de avião, como eu viajo, você viaja de avião, só que ele vai de primeira classe, ao invés de ele pagar mil reais na passagem, ele paga 30 mil para estar na primeira classe, mas viaja junto, né? Então, esse público talvez ele queira pagar primeira classe, né? Então, esse mesmo produto eu posso vender ele para esse público, uma estratégia de vendas para o público primeira classe, posso lá dar uma consultoria lá de implementação do projeto, é, por exemplo, durante 30 dias ou 60 dias e vender por 20 mil reais, vamos supor. Poderia vender o mesmo avião, né? só que é o seguinte, tem meu acompanhamento tem meu acompanhamento por durante 30 dias, entendeu? Então, dá para vender para um público de primeira classe, porque ele vai comprar o um acompanhamento, né? vai comprar a mentoria, vai comprar. A... É adaptável, né, Leandro? Adaptável. Isso que é o bom. E tu falasse né numa objeção aí que eu te contei uma história uma vez. Uh, lá anos atrás, né? Que eu, o meu marido, tinha me oferecido sobre esse negócio de afiliado. Aí ele disse, não, tem um curso lá na Hotmart, né? Eu fui lá olhar o curso. Era 147. Eu pensei, hum, só é muito barato. Ó, oh, a Márcia que é, como é, a Girardi aqui, a, perdão, aqui, a Mônica fez uma pergunta. Quanto tempo por dia precisaria investir, tá? Mônica, eu vou te mostrar aqui que primeiro são sete dias, né? Aí você, eu vou te mostrar o tempo agora, tá? Aí depende muito de cada pessoa, mas eu vou mostrar o tempo uma média dos nossos alunos. Então, não vou falar uma coisa aqui, eu vou, falar, vou mostrar um cálculo aqui, né? Tudo é meta, né? Meta, planejamento, tá? Deixa eu mostrar o cálculo aqui, quanto que mais ou menos os nossos alunos estão investindo em hora, para fazer e daí você divide isso pelo teu número de dias e horas, faz o teu planejamento, tá, Mônica? Então, vamos lá, vou pegar aqui, ó, ó, por exemplo, tá, vamos pegar quem tá na metade aqui, ó, 42%, que é o Fábio, né, vamos ver quantas horas ele, ele teve de treinamento, tá? Ele teve, peraí, detalhes, é... cadastro, resultado de testes, 10 horas aqui, tempo, tá aqui, tempo. Olha, ele teve 15 horas para fazer 50%. Então, vamos supor, aqui. Vamos supor que fosse que ele levasse para fazer 100% 30 horas. Então, se você fizer uma hora por dia, daria 30 dias. Né? Ele, no caso, tá? vamos pegar um outro aluno aqui, por exemplo. Olha que, que importante saber lidar com o número, né? metas e métricas e tudo mais. Né? Vamos pegar um outro aluno aqui, vamos pegar o Fernando. né? Vamos ver o te, né, tempo né, do Fernando. É 16 horas, só que ele tem um pouquinho a mais. Então pode ver que tem, a, que tem mais ou menos é uma média que a galera faz, entende? Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ver se tem alguém com progresso maior. Ah, o Leandro, esse que sou eu, né? O meu teste. Oh, yeah. é, quando eu fiz, eu tenho que testar, né? para Eu tenho que fazer o curso, tem que testar também, ver se funciona, né? Vamos pegar aqui, o, é, ó, 5 horas complementou quanto progresso, vamos ver? É 20%. Então... Então tá dentro. De, a, a, então tá, eu tenho que esperar aqui uns três, quatro alunos concluir, aí eu poderia te responder com muito mais propriedade, que em ah, 30 horas, 40 horas dá para fazer. Aí você vê, ah, poxa, vou botar uma hora por dia, 40 dias, né? Botar duas, duas horas por dia, 20 dias, três horas por dia. É, é, é, é, é, daria o quê? Sete dias, vamos supor, sete, quatorze. Mas, ô, Leandro, ela mesmo pode fazer o planejamento dela em cima do tempo que ela tem, né? Então, isso querida. que é importante. É, é. Querida, é... bom, eu acho que eu respondi aqui tudo, né? Acho que a galera acho que a galera já, já, já, já pôde entender né? o poder do que a gente está construindo. Né? Isso é uma sementinha, tá, gente? Vocês que estão aqui com a, com, comigo e com a Márcia, isso é uma sementinha. E lembre-se sempre: toda grande árvore já foi uma sementinha. Você não, você não planta uma árvore pelo fruto, né? Você não planta a árvore pelo, ca... pelo caule, você não planta a árvore pelo tronco, você planta a sementinha, aí você rega, aí ela cresce, aí você continua cuidando, aí ela dá frutos. Não são todos os frutos que se aproveita né? Muitos os passarinhos comem, outros caem. Temos que tal. selecionar. A gente seleciona os melhores frutos e a gente se alimenta daqueles frutos. E empreender é isso, né? Toda grande árvore já foi uma sementinha. Ali dentro sai. Hospital, por isso que perguntei, querido. Ah, ó, o marido no hospital, que trabalha no hospital, uma, uma mulherada que os maridos são todos médicos aqui também. Ó. Vai entrar pro colombinho aí, ó. Se é que o teu marido é médico, não sei, né, bom. <risos> Mas é tudo da área da, da, de hospital medicina aí, tá tudo em casa. Márcia, querida, eu quero te agradecer demais o teu carisma, a tua força, o teu entusiasmo, você né? tá botando o coração que a gente está construindo, isso é feito para você, uma mulher especial e tantas outras mulheres e pessoas especiais, tubaroas, né? eu quero te agradecer muito, muito, muito, muito. É... Eu quero um tubarãozinho rosa para mim botar lá em cima, ó, do meu armário. Eu vou tirar, de presente. Em, nós vamos fazer um encontro presencial já, já. Só vamos é, é, criar mais corpo, né? É, e vamos fazer um encontro presencial aqui. Vamos tocar uns, uns, uns, umas campanhas aqui para essa região aqui de Santa Catarina e vamos trazer bastante pessoas que precisam da gente. Vamos fazer um encontro presencial. Vai ser Exato. Querida, vamos se despedir da galera? Deixa eu aí você fazer se despedir, para quem está no Japão, né? É um bom dia de trabalho, a nossa galera aqui do Brasil é uma boa noite de descanso. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Marcinha querida, tudo com você. Deixa eu ter um alô final. Aí, faz o um convite para Marcelo Ah, sim. Pare, sim, sim. Mesmo. Antes de eu me despedir, eu quero convidar todos que estão aqui ou que vão assistir depois, né, essa aula. Que no dia 16, agora sábado, nós temos uma imersão com grandes players ou bambambans aí do marketing, falando sobre empreendedorismo no digital. E junto com toda essa equipe maravilhosa aí do Leandro Fonseca, estará a equipe da comunidade que somos nós alunos que também estaremos participando. Então, gente, venham, né? É um grupo seleto, tá? Então, se quiserem participar, chame aí quem te convidou, ou chame a Márcia, tá? Porque tem um convite especial. Não é uma aula aberta. É um evento fechado para pessoas especiais mesmo que queiram transformar a sua vida no marketing digital, tá? E Leandro agradeço aí mais uma vez, tu sabe que tu podes contar sempre comigo e com toda essa comunidade aí, porque a tua entrega é gigante, a gente sabe, a gente vê que não é fácil, né? Mas quando a gente quer transformar a vida de outras pessoas, tudo é possível. E sou grata a Deus também por poder estar aqui, nada acontece por acaso na nossa vida. E a comunidade entrou com força total na minha vida, tá? E eu não vou embora nunca mais. <risos> Queridos, fiquem com Deus, né? E um ótimo final de dia. E aguardamos vocês lá sábado às 16 horas, tá? Nessa imersão que vai ser bombástica. É, muito obrigado Marcinha, gratidão por tudo. Mônica, se é que eu entendi, é o desejo de melhoras, tá? Não sei se é isso, enfim, mas é, desejo melhores. a gente vai poder se conhecer com certeza, né? A gente vai conversar muito, eu te espero que um dia tá aqui, né, no, aqui comigo no YouTube, quem sabe, numa live no Instagram, né? É, contando aí os teus desafios, as tuas vitórias, né? os teus sucessos, né? os teus aprendizados, né? contando que... esse momento, né, Leandro, que ela está vivendo hoje. Olha que bacana. É, olha aí, né? Bom, beijo no coração. Gratidão a todos vocês aí de participaram. Fico muito feliz, muito grato. O ah, que tem de mais importante, você pode me entregar, né? Você pode compartilhar comigo é o teu tempo. Muito mais importante do que dinheiro, tá? O tempo. Dinheiro, ó, gente. Dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Vai comprar 15 minutos atrás, se não compra. Então, eu vim aqui realmente entregar o melhor junto com a Marcinha aqui. E isso é o que vale de verdade do fundo do meu coração. Eu aguardo vocês todos no dia 16. Ah, muito importante, uma live às 9 horas da manhã eu vou fazer com um cara bilionário que tem um coração gigante também. Me inspiro muito nele. Vai ser no meu Instagram às 9 da manhã, no sábado. Vai ser um aquecimento da nossa imersão às 16 horas. Então eu conto com vocês também nesse Instagram para conhecer um pouco mais é, desse cara que desenvolveu algo incrível pra gente que empreende, né? Beijo no coração mais uma vez, ó. Marcinha. Você é uma tubaroa, parabéns por tudo. Quem está aqui comigo, muito, meu, muito, meu, muito obrigado. Te inscreve no canal, deixa um comentário, tá? Pode colocar o dedinho no sininho para que sempre que a gente estiver ao vivo, você está conosco aqui também. Beijão, tamo junto. Obrigado.